Olá meus amigos apostadores é mais uma vez aí trazendo novidades para vocês aqui no canal truques de loteria e para começar o vídeo é, já peço a vocês que deixem o seu like compartilhe o vídeo aj ajude o canal e se inscreva porque muitas dicas legais eu posto aqui no canal tá e o último vídeo que eu postei foi dando uma dica sobre a quina de São João. Vou deixar até o link aí na descrição abaixo do vídeo que eu dei a dica pra vocês e se vocês usaram essa dica vocês se deram bem. Porque eu acertei, ó, com a dica que eu dei aí pra vocês, mais um terno, tá aqui o comprovantezinho. As três dezenas que eu acertei, 25, 28 e 36. Amanhã eu vou lá na lotérica, né, pegar o o prêmiozinho aí de 188 reais, quase não acertei a quadra porque a estratégia que eu escolhi foi uma estratégia que eu não esperava que viesse a dezena 60 né, e 61 em sequência que esse padrão geralmente nas minhas análises é bastante difícil de acontecer né mas mesmo assim eu ainda peguei outro duque com a dezena 28 e 61 e se eu, se eu for dizer para vocês que foi mera sorte, não foi, porque se vocês verem outros vídeos aí no canal, vocês vão ver que eu já acertei diversos outros ternos na quina. Eu faço questão de mostrar a quantidade de terno né, e de premiações que eu já acertei nesse jogo. Não é só na quina de São João não. E não é com muitas apostas. Não é com muitas apostas, é com poucas apostas. Mas nessa quina de São João eu fiz duas experiências que eu quero compartilhar com vocês aqui Que eu acho que para vocês verem como vale a pena vocês arriscarem nessa, nessa estratégia que eu, que eu usei Se vocês usarem essa estratégia é, com frequência com certeza vocês vão ter é, bom resultado Bom, eu vou aqui para o computador para tentar explicar para vocês o mais breve possível né, Para o vídeo não ficar muito longo é, no vídeo anterior eu falei pra vocês até usei uma ferramenta chamada loteria soft que eu deixei na descrição do vídeo para vocês fazerem a estatística de vocês e vocês compararem aí essas dezenas eu vou focar aqui ó 149 16 25 36 64 é essas dezenas eu chamo elas de dezenas raízes se você pegar 24 sorteios da quina né você fizer análise você vai ver é, que essa, essas dezenas se repetem várias vezes conforme eu mostrei no vídeo anteriores às vezes duas dezenas ó. inclusive para comprovar que realmente elas são boas né nessa quina de São joão saiu a dezena 25 e 36 em conjunto né por isso que eu acertei o terno porque eu usei as duas dezenas raízes em conjunto então a dica que eu dei é que sempre vocês coloquem, é o primeiro passo, né? Pelo menos duas dezenas entre essas aqui nas suas apostas, tá? 25 ou 36, 1, 4 ou 9 ou... Entendeu? Mas sempre tem que ter pelo menos duas na aposta na de vocês. Principalmente se vocês estiverem jogando com mais dezenas. Então, as duas estratégias que eu usei na quina foi essa que eu estou mostrando para vocês aqui, né, da dos padrões da dos padrões de quantidades de dezenas que saem nos quadrados, que eu vou mostrar para vocês como é que se faz essa técnica, pelo menos o passo, uma apresentação básica. Se vocês quiserem se aprofundar nisso aqui, eu posso é, enviar um, um livro para vocês, tá? um, Vou até deixar no link aí na descrição para vocês. É, adquirirem esse livro, esse e-book. bom, a primeira estratégia foi colocando essas dezenas raízes em, em seis grupos de 10 dez dezenas cada um tá? no primeiro grupo eu escolhi 10 é, dez dezenas no segundo mais 10 dez dezenas no terceiro mais 10 dez dezenas no quarto mais 10 dez dezenas no quinto mais 10 dez dezenas e no sexto mais 10 dez dezenas, certo? Mas eu não joguei 10 é, dez dezenas, eu fiz um fechamentozinho né, lá na, no portal NetSort, se você for associado ou se você não, for, não conhece o portal NetSort. É, vou deixar também no link da descrição para que você conheça, porque lá tem muitas ferramentas legais de fechamento, onde você pode colocar é, até 10 dez dezenas e gerar 17 apostas com garantia de ternos com muita facilidade tá e tendo muita chance inclusive de você fazer alguma premiação. Eu sou associado do Portal Net recomendo, mas o meu objetivo aqui nesse vídeo é mostrar para vocês a diferença, né, entre essa técnica com a outra técnica que eu usei. Qual das duas me trouxe mais resultados, tá? Essa técnica do Portal Net que é os fechamentos, né, que eu coloquei as dezenas raízes aí que vocês veem, ela é muito excelente também Ela tem uma chance absurda de você pegar Porém, eu só acertei uma dezena Em cada grupo de 10 dez dezenas dessa aqui Não tem segredo nenhum É só você pegar, escolher boas dezenas E colocar lá no fechamento Gerar aquela quantidade de apostas Cada grupinho desse aqui vai gerar 17 apostas ó. E num desses grupos Provavelmente você vai, vai se dar bem aí tá? Mas também precisa de sorte Com essa estratégia E eu comparei essa estratégia com a que eu usei que é essa aqui ó Bom, primeiro primeiro lugar vocês vão né pegar um volante da quina e vocês vão dividir ele mais ou menos como eu fiz aqui de caneta em oito grupos de dez dezenas ó primeiro grupo segundo grupo terceiro quarto quinto sexto sétimo oitavo primeiro passo dividir em oito grupos, cada grupo de dez dezenas, tá certo? Depois vocês vão pegar os resultados oficiais do jogo, quer dizer, eu sorteio os sorteios anteriores, certo? E vocês vão pintar, simulando resultados dentro destes quadrados, tá? Aí podem pegar aí 30 concursos, 50 concursos. Eu fiz isso, né? Daí pintei, tudo pintadinho. E depois eu comecei a avaliar. A quantidade de dezenas que sai dentro de cada quadradinho desse aqui, certo? E eu fiz aí umas fórmulas que parecem meio loucas, que estão aqui no computador. Mas só que essas fórmulas, elas não são nada de complexo, não. Aqui significa... O G que eu coloquei aqui significa o grupo, né? É, o número aqui é o, o, o, o, o grupo que está, né? E aqui é a quantidade de dezenas que saiu no grupo. Então perceba que aqui eu coloquei aqui, ó. Isso aqui são resultados oficiais que eu peguei, tá? É, grupo 4, saiu uma dezena. Grupo 5, saiu uma dezena. Grupo 6, saiu duas dezenas. Grupo 7, saiu mais uma dezena. Então eu peguei isso aqui, ó. Todos esses grupos aqui, essas quantidades, eu batizei de fórmula combinatória da Latofácio ou quer dizer, da lotofácil, que da lotofácil tem também, é fórmula combinatória da quina, porque essa estratégia já existe no curso meu, no treinamento meu chamado lotofácil sem coluna, tá certo? Inclusive, muito bom também, se vocês quiserem dar uma conferida, eu vou deixar o link aí na descrição, tá? E só que na quina parece que funciona melhor do que na lotofácil, porque é, é, foi assim que eu acertei esse terno, né? então se vocês pegarem e anotarem direitinho ó, G4 aqui onde é que tá o G4 aqui no volante tá aqui ó G4 aí vocês vão ver a quantidade de dezenas que saiu aí vocês vão analisar a distribuição que eu chamo de padrão que sai né, né, né, nesses quadrados entendeu que vocês vão estar tá aí montando apostas bem inteligentes eu peguei uma fórmula dessa aqui né, e, e montei o, os meus jogos repetindo, o, o, o, aliás, repetindo a fórmula, mudando as dezenas, certo? Eu vou, é porque o vídeo vai ficar muito longo e vocês não vão entender assim facilmente, mas, por exemplo, vou pegar aqui essa fórmula aqui, ó. É, essa fórmula G41, G51, G62... G71, um, E vou pausar o vídeo aqui para não ficar muito longo E vou anotar aqui Simulando uns jogos aqui para vocês verem como é que faz Pronto, é, voltando aqui pronto, Perceba que G41 um, G51 um, G62 G71 um. Então, grupo O G é o grupo, né Então, ó, grupo 4, uma dezena Grupo 5, uma dezena Grupo 6, duas dezenas Grupo 7, uma dezena Vocês veem que eu fiz mais dois jogos Com dezenas diferentes Correto? Porém Com a mesma lógica Perceba que as dezenas são diferentes Mas a mesma lógica ó. Agora é a dezena 27 aqui ó, Mas é a mesma lógica ó. Uma dezena aqui Uma dezena aqui, duas dezenas aqui E uma dezena aqui O terceiro jogo é do mesmo jeito ó. As dezenas são diferentes ó. Uma dezena aqui uma dezena aqui, duas dezenas aqui e uma dezena aqui. Você vê que no G6 são duas dezenas. Então, por exemplo, aqui ó, no grupo 6, duas aqui, duas aqui e duas aqui. Então, qual é a sacada, pessoal? A sacada dessa estratégia é que se você acertar o um padrão combinatório, que é essa fórmula, você tem muita chance de você pegar ternos, quadras e até mesmo a quina. A quina é mais difícil que vai depender da quantidade de jogos que você faz com esse, com esse, com esse padrão, com essa combinação. É, aqui eu anotei a quantidade de padrões, combinações que tem. Tem muitos né, a, deles que até se repetem várias vezes, entendeu? Principalmente de ternos aí que se repetem bastante. Quadros já ficam mais difíceis e quina já é uma raridade. É por isso que muitas das vezes é difícil você acertar uma quina. Por quê? Porque é difícil você acertar um padrão de cinco quadrados tá mesmo assim é essa é a melhor estratégia que eu que eu acho para você ficar pegando aí ternos de vez em quando tá entendeu e aí comparando essa outra que eu fiz 120 apostas só na simulação tá não foi oficial e essa aqui eu fiz 18 apostas tá nessa aqui se fosse pagar dava 240 reais seis jogos de 10 dez dezenas e eu não acertei nada. Acertei só uma dezena em cada grupo desse aqui, para você ver como não tem, não tem nada a ver a pessoa dizer assim, tem matemático que diz: "Ah, você jogar com mais dezena, você vai ter mais chance de acertar". Não, não é verdade isso. E a lotérica rouba muito fazendo isso, tá certo? Esses jogos de 10 dez dezenas são muito caro, pessoal, muito caro. Imagina a quantidade de dinheiro que eles roubam, né? Perigoso até eles tirarem esse vídeo do ar aqui, porque não é todo dia que tem alguém que fala tão tão é, uma técnica assim tão publicamente como eu estou falando para vocês aqui, não. E aqui, ó, dois reais cada aposta, bem distribuída, a lógica dos padrões, certo? Gratuitamente, não estou cobrando nada de vocês. Eu só peço que vocês se inscrevam no meu canal aí, que vocês compartilhem, que vocês ajudem o meu canal. Eu tenho vontade que esse canal ele fique como os canais aí que tem milhões de inscritos, né? Mas infelizmente muitas pessoas não ajudam, né? Daí não me incentivam a fazer novos vídeos nem a nem a dar dicas para vocês. Porque eu tô dando dicas boas. Não tô cobrando nada. E o que eu peço é apenas que vocês me ajudem aí na divulgação do vídeo. Entendeu? Então, se vocês puderem fazer isso, eu agradeço muito. Porque o canal aí pode crescer muito. Devido a ter muita coisa boa não só para aqui mas para outros jogos também da da loteria tá eu tô provando para vocês que não é coisa de mentira eu acabei de acertar um terno aí oficialmente ontem na podia ser a quadra né se fosse a quadra ia levar 9 mil reais mas infelizmente não deu certo não se encaixou mas só que eu tô vendo tô mostrando para vocês que aqui foi só 18 jogos né não foi muito jogo se vocês fizer só 10 jogos só 10 joguinhos obedecendo essa estratégia aqui, vocês vão pegar ternos e quadras, com certeza. Então, por hoje é só. E aguardem aí as próximas dicas. Muito obrigado.